A perna direita vai subir, descer, esquerda, direita, jogando lá em cima o joelho, para trabalhar abdominal inferior, vai trabalhar coxa, vai trabalhar bumbum, vai trabalhar posterior de coxa. Vamos vai! 1, um, 2, 30 cada um, 30, 30 cada perna, é? vai! Alternando, 30 cada perna. Isso, força Isso, cada um conta o seu Hoje cada um vai fazer seus 30 Isso aí Isso, vambora Quem terminar para e espera Isso Isso aí, tá sentindo? Pegar bem, isso aí Isso aí Hã? É normal Que vai da, da anatomia de cada pessoa Tenta fechar mais a perna ou jogar mais fechado Pra ver se vai estar lá ou então não levanta tanto. Então, faz mais... É anatomia, entendeu? Isso, vambora. Não. acima, ó. Acima, isso. Acima. 30 30. Vambora. Vambora. 30 30. Isso aí, minha amiga. Isso aí. Vambora, meu amigo. Tá em quanto? Isso aí, vambora. Tá em quanto, minha amiga? Isso aí. Tá em quanto? Descansa, chega pra trás, chega pra trás, meu querido Vamos pra trás, pra trás, pra trás Isso Isso, parou aí, tranquilo Tranquilo Todo mundo tranquilo, deixa ele terminar aqui Isso aí